oi gente pra quem não me conhece eu sou Sheila Ferreira animania estilista e modelista em moda pet e hoje vim trazer para vocês a minha nova seleção de moldes pet escolhida com muito amor e carinho para vocês é uma seleção maravilhosa e com preços que cabe no seu orçamento são 10 modelitos diferentes em até 10 tamanhos do recém-nascido as raças de porte grande Todos os moldes são em tamanhos reais, com margem de costura e com orientação passo a passo. E mais legal ainda, novo formato PDF com impressão fácil, que você imprime até pelo celular. Basta apenas conectar na impressora. Olha que legal, gente! Você vai aprender o passo a passo em vídeo comigo a fazer 10 modelos diferentes de roupinhas e em diversos tamanhos que totalizam 87 moldes. Confira aí na tela todos os modelitos. Camisa Social Comfort essa belezura de camisa para o seu bebê de quatro patas. Conjunto Bueno e Cachecol para o seu bebê passar o inverno com elegância. Nossa fantasia superman, olha só que maravilha Também a nossa mochilinha pet de bichinho para aquele passeio especial O nosso macaquinho charme, né? Para os lugares mais quentes, né? O nosso pijama de bichinho, olha só que lindo, que maravilhoso O nosso tênis all-star para aqueles bebês estilosos nosso vestido de inverno com capuz dupla face maravilhoso o nosso vestido capa transpassado um, uma peça divina e o nosso vestido Festa Fácil. Lindo e maravilhoso. Você ainda vai receber os manequins Pet Gatinho e Cachorrinho para expor as suas peças depois de pronta. Olha só que maravilha. Também vai receber um e-book, um maravilhoso e-book, um livro digital do meu amigo Rodrigo Gonçalves. Como Vender Artesanato pela Internet. É maravilhoso esse livro, gente. E vai te ajudar muito nas tuas vendas. Tenho certeza disso. E você ainda irá receber um certificado de conclusão de curso Olha só que maravilha para você imprimir e pendurar na sua parede Olha que maravilha com 10 horas aula Comprovando a sua qualificação em moda pet Então gente, clique no link e venha conversar comigo Você terá acesso a tudo isso que eu acabei de falar aqui por apenas... R$ reais à vista ou em 9 vezes de R$ 10,91. Aproveite o desconto de lançamento de 48%. Não fique de fora, gente. É R$ reais à vista ou R$ 10,91 em 9 vezes. São 10 modelos do RN ao tamanho grande, totalizando 87 moldes por R$ reais à vista um real, um molde pessoal, vale muito a pena, não perca a oportunidade de entrar no mundo pet comigo